A destruição dos biomas brasileiros é um fato que se tem acentuado nos últimos anos. As causas dessa degradação são múltiplas, desmatamento para dar espaço à agropecuária insustentável, o corte de madeiras para obtenção de lucro irresponsável e extrativismo que prossegue a senda colonial exploradora, a mineração que espalha a morte nas matas e rios e compromete a vida, causando desastres de consequências irreversíveis. A caça ilegal, a pesca predatória, as queimadas, além da desertificação e o passo acelerado da mudança climática global. Tudo isso aliado ao descaso com a fiscalização da proteção ambiental de uma administração anticonstitucional que quer passar a boiada da desregulamentação sobre o terreno frágil de um arcabouço legislativo modesto na extensão das áreas que busca abrigar. Sem falar da cultura antinatureza, preconceituosa que faz pouco caso dos seres vivos e trata o mundo da natureza como inimigo de um modo de vida artificial e insustentável. O desejo do povo, porém, é claro, expresso na Constituição, que consagra o meio ambiente faz dele uma condição essencial para a sobrevivência da vida na Terra. O interessante é ver como essa cosmovisão que protege corresponde ao modo de vida dos povos indígenas que têm sido vítimas da sanha exploradora e destruidora da pretensiosa civilização global. Com certeza, uma mudança no modo de representação do povo brasileiro pode dar espaço e tempo para que o projeto dos povos originários possa ser expressado e mudar o passo de nossas vidas. Né? Em Abiaiala, Pindorama, que é esse território que hoje tem o nome de Brasil, chega né, no processo de invasão. Sim, porque só aqui em Pindorama eram 2 mil povos que se relacionavam e tinham uma outra dinâmica social e uma outra relação com a natureza. Não uma relação de apartação, de divórcio, era uma relação de pactuação, de convivência, de respeito, de cuidado. Portanto, é, quando chega aqui o colonialismo, ela diz, olha... A forma como a gente pode e deve é, é, reproduzir a vida, ou seja, é, garantir aquelas condições para que a gente possa viver, né, seja moradia, vestimenta, alimentação, ela tem que ser obrigatoriamente é, parte de um processo de exploração do ser humano pelo ser humano e do ser humano né, em relação à natureza. São as mudanças que estão ocorrendo no planeta. E são mudanças de uma monta muito grande, que vai acontecer uma série de desdobramentos e desastres contra a população mundial. Principalmente aquelas populações que não têm como se proteger, ou seja, não estão no topo da pirâmide. E foi atestado por diversos cientistas do mundo, diversos povos do mundo, né? É, vai acontecer um ecocídio contra diversas populações. Em 2030, 2030 agora já, né, à beira de chegarmos lá, oito anos, né, nós vamos é, ter dessas é, situações que tem, serão irreversíveis ao planeta e muita gente vai sofrer. E temo, inclusive, que as futuras gerações não possam deslumbrar. Né, de situações como essa que ainda a gente pode é, desfrutar Os povos indígenas têm tido um papel fundamental Porque não cindiu a sua relação com a natureza Não se considera o centro do mundo né, Tem é, na preservação um dos aspectos fundamentais da nossa existência Somos de fato o guardião desse planeta para que não é, cheguemos a um desastre de uma monta que, infelizmente, né, é, nós, não o planeta, mas nós, enquanto é, é, humanidade, enquanto seres vivos, né, vamos perecer.